e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados? E porque tendes dúvidas no coração, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, e tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas. Eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei Quando ainda estava convosco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 Serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, é Páscoa e nós vemos que os apóstolos começam a anunciar o querigma, que é justamente a mensagem central da nossa fé. O primeiro anúncio, que é baseado, é alicerçado. Na paixão, morte e ressurreição do Senhor. E a paixão e a morte de Cristo o conduziram para esta ressurreição, que é o sentido maior da nossa fé. Se não houvesse ressurreição, não haveria por que nós estarmos aqui. É o ponto mais alto da nossa fé. Por isso não há como dizer se acredita na reencarnação e ao mesmo tempo na ressurreição, são duas coisas completamente distintas. Jesus é aquele que ressuscitou para que também ressuscitemos com ele. Essa ressurreição acontece a cada dia quando nos deixamos transformar, quando nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida em Deus. Esta realidade acontece para todo aquele que faz a sua Páscoa depois de ter vivido uma vida de fé, de coerência, de testemunho aqui nesta terra e é conduzido para a vida em Deus, para o céu que o Senhor nos abriu dando passagem a todos aqueles que depois dele ressuscitarão. E hoje nós estamos diante de um acontecimento que por mais que já tenhamos ouvido falar através dos evangelhos, para os apóstolos era algo novo. Coloque-se no lugar dos apóstolos. Jesus aparece dizendo que a paz deve estar com eles. Imagine só a confusão desses homens, ainda que Jesus já tivesse dado sinais de que depois da sua morte ele voltaria, tudo isso era muito novo para eles e às vezes pode parecer que é falta de fé por parte desses homens, quando na verdade é uma situação nova, também nós quando vivemos situações novas nem sempre sabemos como agir, e é nesse momento que o Senhor nos faz o um convite a uma fé mais madura. Há uma mistura de sentimentos, de percepções por parte dos apóstolos. Hoje a palavra diz que quando Jesus aparece, eles sentem medo, eles ficam assustados. E ao mesmo tempo, eles estão tão alegres que eles não conseguem acreditar por causa disso medo, alegria, dúvida, surpresa tudo isso povoa o coração de pessoas como nós que tem os apóstolos como um retrato nosso Jesus convida esses homens a agir pela fé e não pela emoção Existe um ditado que diz que não se deve agir nem quando se está triste demais e nem quando se está alegre demais. Aliás, não se deve tomar uma decisão séria e definitiva, seja quando você está muito melancólico, deprimido, seja quando você está alegre demais e, e até eufórico. E tomado por um entusiasmo Porque as decisões não podem provir Da emoção Para aqueles que creem Para nós cristãos As decisões têm que vir da fé Que vai nos ajudar A ponderar as emoções A direcioná-las E olha que esses homens estavam preocupados E cheios de dúvidas e é por isso que Jesus se apresenta a eles mostrando as marcas da paixão. Jesus é aquele que se deixa encontrar. E ele mostra que é ele mesmo e não um fantasma, um delírio, um, uma imaginação como eles, imagin, eles pensavam naquele momento que estivessem né, diante de algo que a sua mente havia criado ou enfim... Qualquer outra coisa nesse sentido que representa aqui o, o fantasma É Jesus, o mesmo que andou com eles O mesmo que sentou-se à mesa com eles O mesmo que esteve com os discípulos de Emaús Antes dessa cena acontecer Jesus com o seu corpo ressuscitado E hoje o evangelista apresenta Jesus de carne e osso e Jesus até mesmo diz para que eles o toquem. Então Jesus se deixa tocar. Ele quer realmente que nós façamos uma experiência concreta, palpável com Ele. É claro que depois Jesus vai subir aos céus e a presença de Jesus não será mais daquela maneira. Será agora uma nova presença através da Eucaristia. E vamos tocar o corpo sacramental do Senhor ao recebermos o Cristo que está vivo e presente na Eucaristia. Mas Jesus fez questão de que aqueles homens o enxergassem de fato justamente para que eles fizessem uma experiência muito ancorada em Deus, para que eles não pensassem, não é? Que a fé era apenas um instante de emoção forte, mas a fé ela se traduz em vida, em gestos concretos, assim como Jesus se apresenta a eles. Esse mesmo Jesus que havia dito aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer naquela ocasião em que multiplica os pães, agora pede algo para comer. Eles lhe dão um peixe. Por que, que Jesus está pedindo algo para comer? Será que depois de ressuscitado ele sente fome biologicamente falando? Não, Jesus quer mostrar que ele é o mesmo que esteve com eles à mesa. E Jesus agora pede de comer justamente para que esses homens Possam fazer aquilo que ele fez Jesus é aquele que partilhou o pão E Jesus agora é aquele que quer sentar-se à mesa com eles Cear com eles É aquele que está à porta e bate Quem abrir a porta, ou seja, quem se abrir para Deus Por meio da fé vai cear com ele Isto é, vai estar em comunhão com ele, Irmãos e irmãs, por fim, depois de receberem a paz, diante de tamanha agitação, de uma mescla de emoções, esses homens realmente se certificam, Jesus está ali com eles. E isso os fortalecerá para que eles possam ver Jesus também de outras maneiras. É interessante que nos evangelhos do tempo pascal, nem sempre os apóstolos reconhecem Jesus. Ele é confundido com o jardineiro, ele é confundido com o viajante, nem sempre Jesus é percebido de imediato, justamente porque Jesus se apresenta de outras maneiras, se apresenta na Eucaristia, mas também em cada pessoa. Se nós enxergarmos Jesus na Eucaristia, também conseguiremos enxergá-lo verdadeiramente nas pessoas que estão conosco, nas feridas humanas e também na paz que nos visita quando depois de tamanha preocupação ou alegria somos capazes de nos voltar para Ele e deixar que Ele nos conduza porque Ele é a nossa salvação, é Aquele que nos guia, Jesus, é aquele que está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E se ele está